Quando nós percebemos o mundo e olhamos para esse mundo com mais realismo, a nossa realidade parece que fica sem alicerces. Nós nos desenvolvemos e nos adaptamos a padrões que são normatizados e são vistos como regras inquestionáveis. Após a mudança desses aspectos e dessas regras que supostamente são inquestionáveis, temos um período que é visto como se fosse um vazio, um período vazio. Um período em que temos dificuldade de adaptar e assimilar novos pensamentos e padrões. Eu vejo que esse período para você é bem evidente, latente. A permissão da diferença e as diferenças perante a condição que você tem e as exigências e a autocobrança também são naturais, você é humana. Mas o entendimento que o processo de mudança e a transmutação desses fatores faz parte da evolução e da percepção de uma nova realidade, com a descrição de um novo realismo e novos alicerces, faz parte da sua liberdade e da sua libertação. Eu acho é natural, interessante seria ter um acolhimento, voltar às emoções e os sentidos mais primitivos, voltar para a sua verdade e para o seu amor, assim a autenticidade tem novos alicerces e novos suportes, para que você possa ter novas interações e uma nova maneira de interpretar e ter prazer com a vida.